Ano novo, meus queridos Learners! Happy New Year! What's up, Learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e um mensageiro da brilhagem. Já estamos em 2023, 2023. That's right, Flash. Happy New Year, my friend. Happy New Year, Learners! Que esse ano seja um ano muito bacana para todos nós e que esse ano seja o seu ano do inglês. I'm sure you're gonna learn English this year and I'm here to help you. So, to celebrate this moment, this amazing moment, I brought you here an English vocabulary based on New Year! New Year! <risos> Vocabulário baseado em ano novo. Então eu separei aqui para vocês algumas, algumas palavras, frases. E se você gostou da ideia, já deixa o like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se no canal. Primeiro like do ano, hein? Primeira inscrição do ano, hein? E me segue lá no Instagram, porque eu posto muitas outras dicas de inglês por lá. Primeira seguida do Instagram do ano, hein? Vai lá, meus queridos learners! Olha só, o primeiro, a primeira frase que eu coloco aqui, ó, eu, eu vou tipo na ordem, tá, que as coisas rolam na minha cabeça. É, a, é, ó, New Year's Eve. New Year's Eve significa véspera de ano novo, tá, a véspera de no, ano novo. Então New Year, né, ano novo, e o Eve é a véspera. Não, não é o nome daquele Pokémon, né, que é o Eve. É um nome também, né, mas é véspera em inglês, tá bom? Eu assisti Pokémon até Butterfly, quando a Butterfly deixa o Ash. Aí foi muito triste, eu chorei pra caramba nesse episódio. Aí, sei lá, depois desse episódio ficou tudo muito chato, não gostei mais de assistir, sei lá. Acho que eu fiquei muito emocionado quando era criança. Que tristeza. A próxima frase é Wish you a Happy New Year. Wish you a Happy New Year. Então eu te desejo um feliz... Ano novo, né? A véspera de ano novo, né? Depois chegou meia-noite ali, todo mundo estourando o champanhe. Então, wish you a happy new year. Te desejo um feliz ano novo. Então, wish you, eu te desejo, né? Eu te, te desejo. <risos> happy new year. Depois nós temos happy holidays. Happy holidays. Caso você não queira falar uh, happy new year ou merry Christmas, né? Que é feliz natal. Você pode é, resumir tudo isso. Falando Happy Holidays, que significa literalmente boas festas, tá? Muita gente diz que pessoas não religiosas é, usam Happy Holidays é, para não, para que não, re, se, não remeta, né, a alguma coisa cristã ou de religião essa coisa toda, né? Mas eu gosto de falar Merry Christmas, Happy New Year. Eu gosto mesmo, tá? Então Happy Holidays não é muito minha praia não. A próxima expressão que eu trouxe aqui para vocês, é, na verdade é uma palavra, né? Countdown, countdown. Que é a contagem regressiva. So, before midnight, people start uh, the countdown. Né? A contagem regressiva, né? Count de contar, down de descer, né? Então, contagem que desce, regressiva. Para meia-noite, né? Estoura o negócio todo aí. Happy New Year, everybody. Countdown. E trouxe mais uma aqui, ó. To toast. To toast. To toast significa brindar. Então, você pega o copo, que tem, tem um copo aqui? Não tem copo, flash. Mas eu vou pegar, imagina o globinho aqui, ó. Então eu pego o copo aqui, ó, e toast. Você brinda, né? Você faz um brinde, você faz um toast. E quando você deseja saúde para as pessoas, é totalmente diferente de toast, né? Então, toast é quando você vai. É o brinde, né? E na hora que você faz o toast, você fala cheers, cheers, cheers, cheers, my friend, que é a saúde, tá? Não vai falar health. Tá? Health. Não, é cheers. Imagina o povo que agora entrou nesse vídeo, né? Me ver com um globo na mão, pra cima e pra baixo e... saúde. Nada a ver, né? Não tá nem entendendo o que tá acontecendo. I'm gonna teach you the last expression here that it's New Year's Day. New Year's Day is the first day of the year. New Year's Day é o primeiro dia do ano. E você percebe, né? Que tem um apóstrofo e o S aí, né? Tanto nesse New Year's Day como lá de cima, né? Quando eu coloquei New Year's Eve, New Year's Eve. Então ambos têm aí o apóstrofo e o s, tá? Expressões rápidas, básicas, bem simples para a gente começar o ano né, de boa, tranquilo e aprendendo ou é, relembrando algumas palavras em inglês. All right. Ah, tô, tô passando um calor danado aqui com essa roupa branca, né? Mas a única que tinha aqui para gravar, tá um calor danado essa manga comprida pra né, fazer a temática do vídeo de branco. Então eu mereço o seu like nesse vídeo, mereço a sua inscrição e eu também mereço, e você merece, continuar os seus estudos de inglês e aprendendo cada vez mais. Pode clicar em um desses dois vídeos que eu separei que com certeza você vai continuar aprendendo inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou Junior Silveira and that's it for today.